registrar é. hoje dia 9 de julho 2019 9 de julho 2019 feriado. feriado e eu estou aqui numa casa muito especial na rua Ivete Não. Vargas conversando com a dona Ana Maria Ana Maria eu vejo o programa da senhora lá na Globo né é? É? Deixa eu ver. Vejo. Então hoje eu fui liado não fui. Ah, então tá bom. Ah, ah, então você vai apresentar hoje pra nós algumas receitas aqui. Nós estamos aqui no Leporace 3. A responsável por isso é a Vera. É. Vera, você é filha. Sou... A, a Vera é a filha, né? Só a quarta filha. A quarta filha? A quarta filha, filho, que é uma mulher, depois dois homens, depois é eu. Você tem mais quatro mulheres abaixo. Então a dona Ana Maria vai falar para nós como que chama os filhos da senhora? O nome dos filhos? Vai me falar? É. Do mais velho. É. Ana Humbertina. Ana Humbertina. E mais quem? O segundo morreu, o Carlos. Maurício, Maurício. morreu. E o Carlos. A Vera, a Célia, a Zélia, a Selma e a Seila. São quantas? Seis mulheres e dois homens. Dois homens. Um morreu. Então a senhora deve ter um criado de neto já? Dezenove. Só? E, e bisneto a senhora tem? Dezenove. Também? Esse que vem chegar vou inteirar, vou inteirar aos é 19, que ela, ela, você Minha me neta é isso que ele chegar. Aqui tá, estão duas netas, né? Aqui é dois, três Bis, bisnetas. Não, aqui é bisneta, ele é neto. Ele é neto. É, ele. E a Manuela? É, é neta. Bisneta. E, bisneta. A ah, bisneta. É. E a? Milene. Milena. Milene. Milena. Milena. E ali está o neto, qual é que chama? Luiz Fernando. Luiz Fernando, ele está ali, está no sozinho, está quentinho. É. E nós estamos aqui conversando. Ô, dona, dona Ana, a senhora é natural de onde? Minas Gerais, São Tomás de Aquino. A senhora nasceu ali na roça ou na cidade? Eu não. nasci na cidade. Na cidade? É. E morou na cidade de São Tomás ou não? Eu morei na roça muitos anos. Para que lado que era a roça da senhora? Só ah. conhece o Terreirão de Pedra? A fazenda do Terreirão de Pedra? Não. São Tomás de Aquino? Ah, não. É. Santo Terreirão de Pedra? Santo Tomás de Aquino? Não. Você não conhece, não? Não. Ali a morou na roça onde? Lá no Aquino, filho de São. Aqui no Tiófilo. Aqui ah, no Tiófilo? É. E a senhora morou ali até que idade? Ela ah, casou lá, né? Não, não. Já tinha vindo. Já tinha morado, mudado para perto de São Tomás de Aquino. Na. Numa outra fazenda? Ah, foi... Um, um, um, um sítio que meu pai comprou. É, como que chamava o pai da senhora? Francisco Ferreira de Rezende. Rezende? E a mãe? Antônia Ribeiro de Rezende. É o povo dela era de Ribeiro. O povo do papai era Rezende. Ela Antônia Ribeiro de Rezende. Agora a senhora vai me falar mais um pouco de coisa mais antiga. Só já conheceu avô e avó? Os pais do pai da senhora? Eu conheci, mas muito... Meu, meu avô Joaquim Antônio, pai do meu pai, eu conheci bastante, bastante tempo. E mas a avó, era, a esposa dele? Muito tempo, mais ainda, que ele morreu, deixou ela, chamava Ana, Ana. Por causa dela, que eu chamo Ana, por causa da mãe da minha mãe, que é Maria... Sou Ana Maria. Ana Maria. Então, você traz os, o nome das duas avós? Das duas avós. E a senhora é a, é a neta mais velha ou não? Não. Tem, tem duas mais Tinha. Tem duas mais velhas. Uma já morreu. E a outra está muito ruim lá em São Sebastião do Paraíso. Como que ela chama? Essa outra neta. Você lembra o nome dela? Essa não? que está doente? É. Ela chama Ana, Ana também, mas ela chama ela de Naninha. Naninha. O é. ô, ô, ô, Dona Ana, vamos aqui adiantar um pouquinho. Irmãos do pai da senhora, só conheceu os tios? Eu conheci muito, mas foi Ele era. Daquela região de lá, né? Alguns já faleceram, já todos, todos já, já faleceram. Todos já faleceram. O que que a senhora lembra deles, assim, o nome deles? Você lembra de alguns deles? Eu Tios. Lembro. Tio Pedro. Tio Zeca. É... Esses assinam o Ribeiro, né? Resende. Não, esse, Resende. esse é do Rezende. Do Resende. Esse é do Rezende. Ribeiro é da parte da minha mãe. Não. Rezende é da parte do meu pai. É. Esses que eu falei. Certo. Pedro. Rezende. O Rezende aqui de Franca... Tem muito que vier de São Gotardo, não tem, não. os antigos, não. não tem ligação com não, o São Gotardo, não? Tem, não, tem, não. E nós é o do, do pai também, nós, nós somos família Vocês são gularte? meu pai. É. Lá de, é. de, de São Tomás também, os de São Tomás. De São Tomás? Eu conheço muita a família Gularte. É. e eu tenho registrado alguns, quem sabe a gente vai encontrar algum parente é. aí. É. O seu, é. O seu pai. O marido. Que é o marido, o seu avô, é. Av é. Meu pai. É. Não, é meu pai. O seu pai, que é sim, Goulart. Isso, sim. Hum. meu pai e marido dela. Marido dela. Dona Ana, nós estamos misturando muito, mas vamos, vamos clarear esse negócio aqui. A senhora, quem é que são os irmãos da senhora? Ai, irmãos, aí você conheceu Bastia. todos. Aí mora tudo aqui, graças a Deus. Só uma que mora lá em parte de mim. Não, aí é o filho do pai, Não, é o irmão, irmão da senhora. Irmã, irmãos, irmã, é. É, a madrinha Elza, a tia Isbella, a tia Ah, Maura. tudo mora longe, longe. Nenhum mora em Franca. Nenhum mora em é, Franca? É, porque mora mais perto, mora em Ribeirão Preto, é uma irmã. Como é que era chamada? Maria Chama. Maura. Maria Maura. Fala o nome das suas tias, irmãos da sua mãe, que você conhece. É, a tia Maura, mora em Ribeirão. a tia Neuza, que é a caçula, é, né? mora em... Perto de Iberlândia, que chama? É. Araguari. Araguari. Araguari. Araguari. Araguari. É. O tio João e o padre Luiz e a madrinha Elza moram em Maringá. Maringá. Tia Inês. A mora em também Ribeirão também. Também É. Ribeirão. Ribeirão. A tia Isdela mora em... É que chama aquela cidade lá? No... Palotina. Palotina, Maringá, Ai, ela tá morando Maringá. Maringá? Não, é ela é sobrinha. Não, tia Isdela. Ah, não mola, não eu moro em Maringá. Em Maringá. O pessoal foi para Maringá naquela época que plantar é... café, etc. Nós foi fui triste, triste, triste. Eu não, não queria ir. meu pai foi primeiro, dois anos primeiro. Foi com tudo. Ela estava grávida né, de mim. Quando Quem? Ela estava grávida de mim quando só mudou para lá. É. A senhora morou quanto tempo no em Maringá, no Paraná? Ah, uns 15 anos? 14? É, é tava grávida de mim, eu vim embora com 14 anos. 14 Ficou 14 anos lá? E ali a senhora passou muito frio? Ah, mas eu... Morou eu... na roça? Não. Da, ou na cidade? Não, lá morri na roça um... um... Seis anos? Oito? É. É, moramos na roça Mas a, o castigo Foi tão grande Porque eu não queria ir para lá de jeito nenhum Nós morávamos em Serrana Eu, meu marido meu meus filhos moravam em Serrana Serrana em sim, Minas. é Minas Não, Minas não, não, ah, não Que perto aqui, de Ribeirão Preto é, Meu é. marido estava tão bem empregado Lá Ele era gerente de uma fábrica De farinha Farinha e traba... ele, ele ganhava tão bem, eu era professora de costura, ensinava oito moças, não, quatro moças durante o dia e oito durante a noite. Aquele tempo né, valia cinco, cinco cruzeiros cada uma por mês. E aonde que você aprendeu a costurar? Eu aprendi em Serrana, com a professora de Serrana. Aí a senhora começou depois a, a desenvolver a costura. É, comecei e, e tinha freguês demais, da conta demais. O que, que a senhora fazia de roupa? Era de tudo. Camisa, calça tudo, comprida para homem? Tudo, tudo, de tudo. Blusa? De tudo. Vestido? E a, e a Singe estava rodando. Que máquina que a senhora usava? É Singe mesmo. Singe? É. Tudo a pedal? Tudo a pedal. Não tinha tudo nada pedal. de motor, não. não? Não, tinha motor. E nem. zigue-zague. Zigue-zague. Né? Zigue. Era tudo terminado na mão e muito bem feito. Porque tinha cada um as freguesas que era. Nossa, que era. Em aqui, Serrana, Serrana, né? É, Quando a senhora morava em Serrana. A senhora, a senhora aprendeu então a fazer crochê, tricô, essas coisas? Aprendi. E que idade que a senhora tinha quando a senhora começou a despertar pra costura? O pessoal ah, começava tá indo... brincando de boneca, né? Eu também costuro, aprendeu assim, vendo ela fazer... Você é costureira? Não, não sou costureira, já fui. Mas, hoje eu faço mas assim, ela sabe é. fazer coisa bem... Eita. Esse boletom você que fez ou não? Não, esse não, mas eu não. faço. Você faz eu faço, A Minha esposa também é costureira. Mas eu não faço, assim, eu vendo roupa só. Você vende roupa? Uhum. Então você tem raiz, então, de, tem. desse trabalho de costureira. Tem, <risos> tem muito. Oh, dona Ana, que história bonita que a senhora tem, velho. Conta do casamento da senhora. A senhora casou com, com o esposo da senhora, como que chamava? Iraci Pereira Goulart A senhora conheceu ele aonde? Ah, eu conheci ele numa festa, conheci ele numa festa, numa, numa, é, lá em São Tomás. Festa de São João, de São Pedro? Não, de São... Uh... Santo Antônio, que é o não, casamento dele. Não, não era festa de santo, não, era é. aniversário de uma moça, que era em oito homens e só ela de mulher. E ela fez 18 anos e fizeram uma festa. E eu fui na festa. E eu, e eu falei, falei para ela, que era muito minha amiga, falei, eu não vou dançar, eu não vou entrar. Aí a cama dela era assim, beirando a, beirando a porta da sala, assim, tinha uma janela eu de, de, de, joal, ajoelhei na cama dela e falei para ela assim, eu não vou dançar, eu não quero dançar. E aí ela, eu peguei e fiquei ali. Aí meu, meu, meu, meu esposo chegou, e ele é mais novo que eu, dois anos. Dois anos? É. Dois anos. Chegou com a namorada, pegou, chegou com a namorada assim, Pegado na mão. E ele passou olhando em mim, olhando, olhando, olhando. Falei, gente. Aí ficou do, do lado assim. Falei, meu Deus do céu. E ele era chique. Lindo, é mesmo? Muito lindo. É mesmo? <risos> que coisa boa. E a senhora ficou ali Aí toda eu fico, balançada. Eu fiquei, né? Aí passou um pouco, a minha, essa minha amiga veio e perguntou pra mim assim, é, eu assim, perguntou se você quer dançar uma música com ele, falei, não quero não. Ela veio duas vezes, eu falei, não, eu falei, não. Eu falei, não. Aí passou um pouco, ela veio a terceira vez e perguntou para se eu queria dançar com ele. Falou, falou para mim assim, dança com ele uma música, faz de conta que é um presente que você está me dando. Eu não esqueço disso, não tem como esquecer. Era a irmã dele? Não, não, ele, não essa amiga, moça, amiga, amiga dele. Né, é. É. Era amiga, a amiga, porque era gente preta. Mas, é. Preta. É. Mas gente de Categoria, sabe? De caráter, gente fina. Categoria. Os homens tudo, era tocador, era sanfoneiro, era tocador de fio, tudo, tudo. Faz... Todo sábado tinha, tinha. Tinha um bailinho. É. Era... é que eles é, movimentavam lá. É. Promoviam. Aí, aí eu peguei e falei, falei pra ela, então fala pra ele que eu vou, que eu vou. Uma só. Uma música só. Eu falei pra ela, fala pra ele que eu vou, mas uma música só, que eu vou dançar. Aí saiu, ele veio, deixou a namorada dele oh. com o um primo dele, que chamava Amado, deixou com ela e veio dançar comigo. E aí eu dancei com ele fazendo pergunta de tudo quanto tem é jeito para mim, falei não eu porque não não gosto de dançar, não eu acho que eu não danço bem, eu não quero. aí ele perguntou para mim assim se eu queria namorar ele, falei mas você tá com namorada ali, por quê? ele falou não mas é prima, ela é prima <risos> que prima. Aí eu fui, fiquei ali na, lá naquele lugar outra vez. Aí falei para ele assim, ó, eu posso pensar, eu penso depois. Ele tinha um irmão que morava na mesma fazenda lá, ele morava na cidade, eu trabalhava em patrocínio paulista, eu trabalhava no bar Cruzeiro, patrocínio hum. paulista. Aí eu falei pra ele, aí ele falou, podia. Aí eu o irmão dele trabalhava numa, numa coisa de, de madeira, pertinho da minha casa assim. Aí perguntou que ele assim, mandou perguntar da, da, da resposta. Falei, ela fala para ele. ele veio no domingo que nós conversa porque ela tinha muita tora. <coughs> É, é, como é que fala? É, madeira para serrar? É, é, serraria, é, é serraria, serraria. É serraria. Serraria, serraria. É. E tinha muita, muita madeira que as coisas tão grandão assim. Aí ele, é, ele apareceu lá um cavalo vermelho, de roupa branquinha, que ele andava só de branco. Só de camisa comprida. Enjoado o bolso, né? É! É! é o botinha seu é... botinha é. assim, botinha marronzinha. E aí ele, ele parecia Aí nós, depois do almoço, nós, as moças, os moços iam tudo lá para pra pastora lá, pra conversar, né? Aí ele, ele apareceu e veio e, e perguntou, eu falei para ele, e a namorada? Ele falou, não, não é, não, aqui não Nona já, já terminou. Ela que sabe, você que sabe, oh, você que sabe se você, não tem nada a ver com ela. Essa é a senhora tinha que idade nessa época? Ah, Você casou com 20 anos? Já tinha é, 20. É, 20, 20 anos. É, 20 anos. 20, 20 anos. Porque eu casei com 21 é. e, ele, e ele ainda não. Eu tinha 21 anos e, e pouco. É. E ele tinha menos. Um... Quase dois anos, ele é hum, mais, mais novo. Mais, Do, mais um... um pouquinho é. tempo. É. Mas na. Não, na... não. Ele veio. Como é que é? Em dezembro. Deixei, deixei pousar na. na. na. na no varal. No varal. No quarador. Na, na. na água. erva que tinha um erva-cidreiro assim, de, fora, fora. Eu estim, lavei os pães de prato, deixei estender lá. Veio uma chuva de noite, carregou quase tudo. Fago, água abaixo. Falei, seja o que Deus quiser. Porque eu nunca ponho, nunca falo palavra que não pode, que não agrada a Deus de jeito nenhum. Eu não falo. Eu falei, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Oh, oh, dona Ana, eu estou gostando da história da senhora. E o casamento da senhora foi aonde? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Aonde você casou lá? Foi na igreja? Na igreja, matriz. Na matriz é, lá? É, fiz primeira comunhão lá. Não fui batiz, não batizada lá, não fui batizada lá, não. Porque... Para me contar a história... Para tá trás bem. vai fazer muita coisa. <risos> é, pode a senhora ó. Oh, e aí a senhora casou e veio morar onde? Aonde foi a primeira morada da senhora? De casada? Recém-casada. É. Em São Tomás, mesmo? É, São Tomás. Só morou na roça lá? Eu morei na roça, mas é. Uma casinha separada. É... E o primeiro filho nasceu quando? Logo depois ou não? Só teve quantos filhos? É, são oito, né? É fa... São oito oh, filhos. É, falava a verdade com o senhor. É. O senhor não faz questão não, de ué. falar. Olha lá. Eu Isso nunca é. tinha tido menstruação. Eu casei com 21 anos. Nunca tinha tido menstruação. Então, as minhas vizinhas achavam é. que eu não ia criar filhos. Cheidinho. Que coisa boa eu falar isso. Aí. E aí, a senhora casou e teve filhos? Dez meses e dois, dois dias. Dez meses e dois dias eu tive a primeira filha. E quem é que é a primeira filha? A Ana Humbertinho. A Ana que é da congregação. Da congregação? É, é. Vocês são de que igreja? Nós não? somos católicos. Católicos, Tem duas né? irmãs que é da congregação, uma espírita espírito, não católica. é católico. É católico. Que coisa boa. E aí, agora a senhora começou aí todo ano aparecia um filho lá? Quase. Antes de dois, antes de dois anos aparecia. Sem... E eu cuidava, tomava comprimido pelejava, pelejava nada Era, aparecia, aparecia. o oh, oh, oh, dona Ana, hum. agora conta aqui para mim, e os partos hum. da senhora foram aonde? Ah, foi, foi em casa? Não, foi tão maravilhoso que eu falo verdade tudo é, natural? natural e muito natural muito muito beleza mesmo muito beleza. Só alegria, ah, que só chegava. Só que alegria. A senhora comeu canja de galinha? Mas como comi, meu Deus do céu. Teve uma... uma... Quando estava quando esperando o Carlos, duas galinhas lá minha criou, eu falei, esses franguinhos vão ficar tudo porque a gente comia junto com as crianças, não comia sozinho, né? É. Não, deixo, não podia comer não. É, comia só mais a sopa, né? <risos> farinha de fubá, como é que é? A farinha de milho. Farinha de milho. Farinha, farinha de, de milho. milho é. E quem fazia essa farinha? Olha, a primeira vez, primeiro dia, sempre alguém fazia os primeiros dias porque se aguardava resguardo mesmo que falava que quatro, tinha só uns quatro dias ali nascia ficava dentro do quarto um, um, escuro um, um até tinha, um, tinha passava nada. uns quatro dias de... no nascuro nosso... nada Eu nasci sen... meu nenhum nasceu de madrugada. nasceu de noite é. só, o, só o Maurício que nasceu 10 horas da noite tudo foi de, de dia, de dia. De tarde eu já estava de pé, já mexendo no fogão. Entre isso. A minha mãe teve essas, essas lutas dela, mas a minha mãe foram difíceis os partos. Não, eu né? fui facinho demais, graças a Deus. O dia que eu fui ganhar a última... Ah, mas a senhora tinha uma parteira para auxiliar. Tinha, tinha. Como que chamava a parteira? Maria. Todas, três Maria as três parteiras? Três maridos. E eles faziam oração na hora antes? Nossa, não. fazia. Passava creme, passava Olho, creme, óleo óleo no gelo. Passava. Era, era, era um, um cerimonial, né? Demais da conta. Demais. Era, um, num certo sentido, um milagre, é. né? Da chegada do, dos é. filhos. Aí cuidava do umbigo. A senhora mesmo que cuidava depois? Eu mesmo que. Passava cuidava. pó de fumo, não? Passava. Fazia pó, óleo de azeite. Óleo de azeite. E pó de fumo. E apertava, fazia uma faixa, apertava Isso. a barriga para não ficar com o umbigo. É, Hern, né? O umbigo estufado, né? Apertava barriga, passava. Eu fazia, tinha umas, umas assim desse tamanho para pôr. No, na na frente, e tinha umas grandonas para não deixar a barriga crescer, e fazia grandonas assim para... E a senhora usava também ou não, para a senhora ou não? não? Não, nunca usei. Uma cinta depois que... Né? Nunca usei. Os filhos da senhora nasceram todos na região de, de, de, de, de São Tomás de Aquino ou não? Não, esse aqui nasceu no Paraná. Nossa, nasceu, ah, esse no Paraná. quatro nasceu no Paraná. quatro nasceu, nasceu no Paraná. Sim, é. Hã? A Tina em Patrocínio? A Tina, é, a Ana Bertina, nasceu em Patrocínio, na Santa Casa de Patrocínio. Sim. Mas só que quando eu cheguei lá, eles impus... não, não tinha quarto desocupado para pôr. Me puseram num quarto de. de, de partilheirona, assim, de porro, de. de pano sujo, roupa de lavar. É. Eu fiquei ali e ela saiu para procurar uma. uma cama. Quando ela voltou, a minha gente urtina... <risos> <risos> Que coisa boa! Pois é. foi. Nossa, mas. É, ganhou até presente lá da. da. da, da, da de Patrocínio. Da, da, da Santa, Santa Casa. Santa Casa. É. O oh, oh, dona Ercília. Dona Ana. Dona Ana. estou oh, falando Ercília por causa uhum. da sua tia lá. Né? Seu tio, né? Por que você não é ligado com a dona Ercília? Né? Ercília na minha rua, eu Ercílio Batista. Não Batista. Ercílio na rua que eu moro, não sei se eu compreendo. Isso. A Vera do seu Ercílio. Não. O seu Ercílio não, é, é que, ercílio da igreja Quem é. que passou o telefone do senhor. Ah, ele que passou? Foi. Ele não tem vínculo com você, não? Ele participa na igreja com nós olha. Ah, lá. Ah, eu estou falando isso aqui porque a Vera assistiu uma entrevista isso. e depois ela ficou curiosa, falou assim, eu queria registrar uma história da minha mãe. Isso. E ela me convidou, entrou em contato. E tem mais de um mês que nós não, não ah, nos falamos, né? Isso, e hoje deu certo deu e estou aqui hoje, ah, aqui no Liporato. Estou muito o feliz. dia que eu ganhei a minha última, última filha? sei lá. A Cela, que eu... é. E ela, que ela já está com 30, não, 47, 41, 46, 47, é. vai casar o primeiro filho dela agora em outubro. Hum. E com 30, não, mais é de 30 anos. Mais de 30 anos. É. Oh, Ô, oh, oh, oh, oh, dona Ana, nós conversamos, conversamos, mas nós estamos só assim picando a nossa conversa. E é bom, porque depois as pessoas vão prestando atenção. Quantos anos a senhora tem hoje? Conta. Tem. 83. 83 anos. Já 30 vi. anos viu? Já, Já tem isso. 30 anos, a senhora ficou viu? Só não casou, não quis casar mais, é a, a, a paixão da. Casou. Eu fiquei com meu primeiro namorado antes do, antes do meu marido, que eu, é. que eu morava em Serrano, a minha tia veio me buscar, porque eu tinha muita paciência com criança E as crianças dela eram do Peru. Uhum. Ela tinha três, uma com nove, com sete e um com, com três anos. E ela tinha que fazer um tratamento, fazer umas operações. E a minha avó falou assim, falou para ela, ô oh, Helena, por que você não vai lá na Tonha buscar a Ana Maria? A Ana Maria tem tanta paciência com criança. Falei, lá no passado. Lá no passado. passado, no passado era de novo. É. é, solteira solteira so, aí o, é, eles vieram e eu trabalhava numa fazenda do do Tiofo, fazenda do Herpídio Tiofo trabalhava na fazenda e eles foram me buscar foi me buscar lá e eu falei meu Deus do céu tô tão bem aqui a... sabe que nessa fazenda nessa fazenda eu, eu, eu dormi num quarto assim por cima da, da, do chão. Não, do da, da... chão tira leite, o hum. curral. Do curral? Acima do curral, assim, assim, bem em cima. E eu escutava as vacas bufar, os cavalos fazer barulho, os porcos fazer barulho no chique lá no, no, no curral. E eu levantava, olhava na janela não tinha um mosquito. Escutei até rezar. Reza de terço, debaixo de do... Da, da é, onde eu dormia. É. Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Na fazenda? Eu não tinha medo. Não tinha medo, não? Eu, não, não tinha medo de jeito nenhum. Eu Falava, Deus é Pai. Eu sempre falei. O que Deus me oferecer, eu vou receber de coração. Eu tive essas crianças, essas crianças, tudo pergunta para esse seu batinez argundinho. Hum. O oh, dona Ana Maria. Que história bonita a senhora tem. E que alma bonita que a senhora tem. É. Eu tô falando da última filha que eu tive, o dia que ela foi nascer, a, a, ela, a hora que ela nasceu, a, a mulher pôs ela no meu rosto assim, falou para mim assim, ó, oh, cuida bem desse neném que você não vai ter mais. Eu, eu tinha 34 anos, e foi a última mesmo, a senhora não teve mais. Aí eu falei, mas aí passou um pouquinho, perguntei a Dona Maria, por que a senhora está falando que é... Ela é falou assim, eu não vou te contar, porque você senhora fez com o dedo assim. não vou te contar, porque você não vai entender. E a senhora não teve mais. E a senhora não evitou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. São mistérios que ficam, né? A gente não entende. É vontade de Deus. É, de Deus. vontade de Deus. A, a, a, a, a, a senhora está falando que move muita gente e que é um testemunho de vida, é as pessoas que estão harmonizadas com a vida. A senhora está em harmonia com tudo que está acontecendo. A senhora não é de ficar reclamando, murmurando, né? Isso é tão bonito, né? Deus permitir para mim eu vou receber o dia que eu tiver de ir também, o dia que ele achar de recolher a senhora tá muito bem. a senhora perdeu o esposo aonde? A aqui, senhora ficou... aqui, aqui no Leporás? aqui nessa, nessa casa. casa ele faleceu com quantos anos? é sim. É... 51. 51 anos. 51 anos. É. Como que ele chamava? É? Iraci. Iraci de Pereira Goulart Iraci Pereira Goulart A senhora fala pra mim o nome dos cunhados da senhora, ou cunhadas. A senhora conheceu? O nome dele? É. Tem é, é. É. é, tem só um vivo que mora em Ribeirão. É, é é uma mulher, né? Não. Goulart. Goulart. Ah, Maria Gular. Não, de esmeralda. De esmeralda Gulart. É mesmo. Esse Gular de vocês era de onde? São Tomás? O avô dele era de lá também? São Tomás, São Tomás de Aquino. Porque eu tenho uma família Gularte que é ali, é. mora em Tuverava hoje, mas era de Capivari. E eles eram de Minas. Ah. E eu não sei, eu sou José Gularte. Preciso de conversar não, com eles aí. Os Eu tinha o José Goulart que era meu cunhado. O sogro. É. O pai e papai era José Goulart O é. José Gularte também. Sim, mas ele morreu faz muitos anos. Em São Tomás de Aquino Sim. São Tomás de Aquino. É, e eu só não contado do dia. É. Pronto. É. é, quando, quando eu, eu, eu, eu. Ficou viúva? Fiquei viúva. Não, o que. Faz uns três anos o pai de morrido. Só foi lá encerrando. É. Então, mas antes dele. Antes de eu conhecer ele, antes de eu conhecer o Irazi, assim, eu namorava esse Benedito. Ah, então voltou lá, é. eu namorava o Benedito lá em Serrano, que a minha tia foi me buscar para me cuidar das crianças dela. É. E eu conheci esse, esse dito. Benedito lá e... E ficou com ele quanto tempo? Ah, não, não, ah. Nós namoramos lá uns é. dois anos. Dois anos. É. Ele é. faleceu é. sua mãe veio para cá. Não, não faleceu não. não. É. Isso é quando ela era solteira, que ela tá falando. Então, ah, que ela sim. Ela namorou é. com, ele. com ele. Aí ele terminou, ela conheceu o papai. Não, é. aí o Ai, meu, é. Pai, é. meu pai minha tia era muito do avesso minha tia, é. que eu fui morar com ela, e ela escreveu uma carta para minha mãe, que eu tava namorando lá, que ela falou assim, olha eu não dou aí o papai foi me buscar foi me buscar, e eu fiquei aí em casa sem reclamar sem reclamar fiquei na, na boa falei que o que tiver destinado, eu sempre falo, o que tiver destinado para mim será. É meu. E. Aí foi que eu não pude namorar mais, ficou hum. contigo. Aí é. conheceu o papai. Conheceu o seu pai, casou-se com ele. Cinco Neves. meses que nós começamos a namorar, nós casamos. Que coisa boa. Aí depois o papai tinha três anos, o papai tinha morrido e o pai me encontrou. Aí eu fui lá em Serrana, lá e na casa da, dos parentes lá. E ele mora, e, e ele estava morando, que quando eu morava, quando eu não morava, ele morava na usina Martinópolis, uhum. lá na usina. Depois ele mudou para Serrana, mas eu não sabia. Aí eu fui na casa de uma afilhada minha, que é parente, Eu estava viúva Eu tava viúva uhum. Três anos Aí eu fui na casa dessa parente lá Aí meu no, Meu falo, é, é, Irmão do, do, do meu cunhado Que é marido da é minha irmã Também já tinha tudo morrido. Aí ele Ele falou, ele falou assim para mim Sabe quem que mora naquela casa ali, comadre? Eu falei Não sei Aí ele falou, é o Benedito, filho, meu Deus. eu queria ver ele nem que de longe. E a minha minha, minha a filhada, filha deles, que é minha filhada, foi fez um suco de abacaxi de lá dentro e veio chamar nós para ir tomar. E ele correu lá e falou para ele que eu estava lá. Que eu queria ver, ele nem que fosse de longe, ele foi lá. Ele foi. <risos> que ver então, ele <risos> que coisa boa. Pro... Né? É, isso aí depois dos quantos eu anos? Três anos compartilhando vídeo. Não, mas e, de, e, e, e o seu pai viveu. Bom, o casamento com ela, foi 35 anos? 35 mãe? anos. Quase uns 40 anos. Que coisa, né? E aí ficou junto? Ele... É, tempo? ele se casou, né? E, ele... e ficou quantos anos junto, mãe? Serrando, eu vou estar encerrando com ele. Oito anos, fiquei, oito, anos. oito anos fiquei com ele lá. E aí ele ficou ele, deu um problema no rim dele, o rim não funcionou. Não funcionou. E venceu. Eu passei com muita luta, muita luta. Porque meu marido ele era muito bom, mas bom, bom, só que ele não tinha paciência com criança de jeito nenhum. Ele não. não, não, não, não tinha assim um negócio de agradar. Eu um, fazia um assim, de, de jeito nenhum. E a senhora fazia. E eu não nem, nem falava. Ele falava assim, eu prefiro trabalhar com três serviços por dia. Porque que ficar em casa para de, gente, de cuidando de, assim. de criança? É. Né? E a senhora fazia. Agora eu vou usar a expressão aqui, a senhora foi uma mãezona, né? cuidando de todo mundo, criou todo mundo, todo mundo. instruiu todo mundo, todo mundo. levou para a escola, lavou, passou, tudo, alimentou. Tudo. Pra... Nossa, eu costurei para fora, bordei para fora. Naquele tempo eu usava vestido bordado assim. Eu bordava, que só vendo uma coisa, eu bordava vestido... Tinha que cortar um pouquinho assim, puxar a linha, depois encher os quadradinhos. Mas foi, foi muito serviço, muito serviço. A senhora trabalhou à noite, né? Muito. e pessoal estava todo mundo dormindo e a senhora ali na agulha. Na agulha, ensinando a costurar. É, ensinava oito moças. A Grande senhora anote. tinha aquele, aqueles, é, aquele molde de revista, a senhora tinha que... Como, como chama aquilo o nome? É, molde. Tinha, tinha, muito, as... tinha muito, muito, muito, É. é de data. É, é, é. E... Eu sei que... A senhora é uma vencedora, dona Ana Maria. Ó... Oh. Parabéns para a senhora e foi muito bom conhecer a senhora, viu? A senhora, o que, que a senhora fala da vida? A vida é um presente de Deus? É um presente de Deus, é um presente de Deus, eu falo, porque dormia, eu durmo, ela chegou aquele oito horas, eu estava tá dormindo, e <risos> já estava dormindo. <risos> eu já tava dormindo. Eu já todo oh, domingo, Deus Deus ela está podendo sozinha, a gente leva a amica todo domingo. Ela, ela participa da igreja de qual que Cato, é? Aqui, Santo Expedito, católico. Santo Expedito, não. É. É. Que são Não, esse aqui está aqui embaixo, na sala de Lourdes. Na ah, de Lourdes. capela é. da São Vicente. É, que coisa boa. É. A senhora, quando chegou aqui no Leporaço, já chegou aqui e estava começando aqui o Leporaço? Ó, ah, oh, mas nós foi a primeira pessoa que pegou a nossa casa aqui. Há 31 anos, 35, né? 35. 35 anos. Né? Foi é? o ano é. que eu casei. Que é. em janeiro eu casei em março. Eu passei aqui nessa época que eu andava... Eu ficava rodando aqui na coção, na época eu andava, depois já tem 30, vai fazer 33 anos que eu sofri acidente, né, de carro. Vai fazer agora, o ano que vem, março, 33. E depois eu fiquei como vereador, é, é, na época do Maurício, e aqui era o Lepó, né, que eles falavam, é. né. E depois chegando o asfalto aqui, né, foi muito difícil. E a senhora passou muita... Eles falavam que a gente colocava... As mulheres colocavam a roupa lá no varal ficava tudo cheio de pó Eu Porque passavam uns... os <risos> né? Então a senhora viveu esse momento a, assim. Aí antes de, do asfalto era... Era buraco, aqueles buracão, né? Assim... É. Um dia, meu marido comprou um carro ele tinha um Fusquinha, depois ele quis comprar um carro, como ele chama? Corcel. E depois aqui, ele estava no E eu estava trabalhando lá no asilo dos velhos. Eu trabalhava no asilo dos veios. É que é. E aí está estava esperando eu chegar para cimentar o carro. E eu, eu, eu entrei dentro do carro e. e eu estava acostumada com fosquinha que a porta era maneirinha, fazia é. assim, ela, e eu entrei, ela não estava bem fechada, eu puxei, fazia assim, e ela foi, assim, eu fui escorregando fui, fui descendo, de para para Barra? Mas escapelou minha cabeça, meu, meu... meu. É inclinada aqui. Ô, ô, ô Vera, que coisa hum. boa. Sabe o que eu queria? Que o seu sobrinho que passou por aqui entrou na cadeira. Eu queria que ele entrasse por aqui e chegasse para ficar aqui junto e as meninas também que fica ali, fica ali perto da sua avó. Dá um abraço à sua avó, menina, você gosta. Sua bisavó, né? O avó? Bisavó. Bisavó. Que coisa chique. Só para você é a... Que... Milena. Milena. Você tem muitas primas, sobrinhas, Milena. é... Não... Meu primeiro neto tá com e... 30... Minha mãe disse que eu tenho 7... 15... Eu 6. Você estuda ah. onde? Você vai. A Valéria. A Valéria. Não tá chegando alguém ali. Né? Quem é que tá chegando? É Edna. De... É de... que Quer ajudar? A... Essa daqui, ó. Quem que é essa, essa moça? aqui é o quê? A Edna. Edna é de, né, o quê? Ela quer ajudar a Célia a trabalhar ah, que ajuda aqui? Fazer serviço de. Ah, monta, monta um monte de pecinho em cima de silicone Silicone, parabéns Eu tô conversando com a dona Ana Maria aqui Porque hoje é feriado, a Ana Maria não tá trabalhando né? Aqui tá chegando um neto dela Que tem, né Aí ó, que coisa boa Agora você entrou aqui na história da sua avó viu? Ah, qual que é seu nome? Luiz Fernando Luiz Fernando? Ó Luiz, quantos anos você tem? Ah, 26 23, 24, 24 ah, Cada um tá falando a <risos> idade você né? é. E essa voz sua? Fala um pouquinho dela É, é boa O que, que ela faz pra você que ela é boa? Ela faz muita coisa Que coisa que é essa muita coisa? Coisa pra comer Ah, eu tô que você é. gosta é. de comer O que, que você gosta de comer? É pão É Rosca? É. Mas ela não sabe fazer pudim? É. Ou faz pudim? Não, sabe. Faz <risos> Faz bom. E a sua mãe? A minha mãe faz coisa. Põe na cama todo dia. Todo dia. Dá tá banho, escova dente. Mas é. esse frio você toma banho, não? É. De vez em quando. De é. vez em quando. Pode ficar tomando muito banho, não, né? É. Não pode não. Coisa. Você tem quantos filhos? Eu tenho três. três. Ele é o mais novo? Né? Do meio. Do meio. Hum. E como que chama os outros? É? É a Ana Júlia e o André. E o André. Oh. Cada um dos dois tem três filhos. André. Ah, você já tem um de neto? Já? Seis. Seis. Essas aqui, Essas, Essas três são filhas furas. da minha filha. Filhas. É. Que coisa boa! E você e a sua a, a mãe mora com você aqui, ou não? É, eu que moro com ela. Ah, você que mora com ela. <risos> <risos> que não. coisa boa. Não. Pode falar. Pra minha mãe, às vezes eu não trabalho pra eles. Ah, vocês não trabalho. E aquela coisa fofinha que tá ali atrás ali? É, a deixar? Melissa. Melissa, a Melissa, velho? Aí, ó. Muito bom. chique, viu, Melissa? Eu tô aqui hoje... Sabia pegando... que eu fui lá em que São hora. Paulo um dia. No qual programa mesmo? Ah, no De é Noite. Foi no De Noite. No SBT. Ah, é mesmo? Levando é. os Danilo Gentili. É. Você já foi lá no Danilo? Rapaz, já então... Hoje presente. Um dia eu vou pra praia. É. E <risos> o que você que foi fazer lá? Conhecer o moço? É... E foi bonito? Foi... Legal. Legal, parabéns, viu? É. Parabéns Aí, Que coisa chique. Eu tô aqui hoje, dia 9, é um feriado de julho, conhecendo uma família. Conhecendo a família, nada. conhecendo um pedacinho dessa família bonita. Um dia eu quero vir cá para registrar com todo mundo que tiver aqui, viu? A senhora cercada de netos, bisnetos e, né? Aí a gente vai fazer uma, uma história muito bonita, né? Porque a, a vida da senhora é um exemplo de luta um... e de trabalho. Pode falar. Eu tenho um cachorro, ele me mordeu aqui, ó. Como é que chama? Ted. Aí eu acho que você tá bagunçando com ele, viu? Uhum. É, acertou. Acertou, acertou. Acertou. Vou até a bebê. Aí, ó. Que ótimo, ó, oh, parabéns. Vera, Oi. fiquei muito contente. Eu também. Parabéns eu pela também. sua mãe, pela história bonita, porque, o oh, dona Ana Maria, foi a Vera hum. que me procurou, entrou em contato para eu vir aqui registrar eu, essas coisas bonitas. Eu comecei bonitas. a cozinhar com sete anos, sete anos. A minha mãe... Ia para a roça, a mamãe trabalhava. Mamãe não gostava de serviço. Ela foi criada na roça desde pequena e ela não costumou ficar em casa. Ao redor do fogão? Não. Fazendo comida, os não. outros comem e depois é... deixam as panelas tudo suja. E era, era aquele tempo que não tinha pia, tinha uma, uma, uma mesa. Uma assim, galela grande. Uma mesa é. e, e duas. Bacia, uma de água limpinha e outra de água para ensaboar. Para ensaboar. Para ensaboar. As vasilhas. As vasilhas. <sofizer> e... e eu comecei a, a, a faz, fazer a comida quando a mamãe teve a Zélia. A Zélia, quantos anos que ela tem? Na Zélia é não. Na <his> não. Ah. Minha mãe, meu pai disse. Olha aqui, é. Eu só conheço a não é Não. Quando eu comecei a cozinhar, das minhas irmãs. Oi. Dando um sorriso, a Elsa, né? A Elza. Ela é tímida. Aí a mamãe né? foi ganhar a neném, que é a Elza, que minha, minha irmã. O que, que você fazia de comida naquela época? Nossa. Né? Picar couve? Fazia de tudo. <risos> Matava até galinha. Matava galinha? Matava. Picava aqui tudo e. Picava, fazia. E, e, e t, era, tinha um banquinho assim, ó. Pra trás. Um banquinho assim, perto do fogão, de pé grossão assim. E eu subia, subia. Assim, assim. E, e aquelas panelas tudo pesadas de ferro? Tudo de ferro. Tudo tinha pesado. que arear aquilo? Tinha que... Pesa, pegar pan pegar um pano grande assim. arrastar. É, é, quando a mamãe hum. vinha buscar a janta, uma hora da tarde vim buscar a janta. A janta tinha que estar tá quase pronta. E o pessoal comia mesmo, não comia? Comia, comia. E levava comida, não era um, um invasinha, não. Era uma bacia desse tamanho, punha um ah, Deus tanto Deus. de Deus. feijão, um tanto de, arroz, é. um tanto de arroz, um tanto de arroz, punha Deus. carne de um lado, cozido de outro lado, feijão, é. feijão era o feijão era... É um primeiro, é. primeiro, caldeira, um grande. é isso aí, mas é, a, a, a comida era uma comida forte, né, para sustentar o torresmo, é, torresmo, tinha a lata de carne cozida lá no um bancão, lá na bancão, tinha as latas de carne, tirava esse pedaço, um pedaço para cada um. É. Tirava, esquentava. E quem preparava essa carne? Não, era. Você preparava antes, né? É, mamãe preparava. Mamãe para Colocava preparava. na lata, né? É. Cozinhava. Tinha tacho grande? <risos> tinha tacho de cobre desse tamanho. Tacho assim. de cobre. Ô, dona Ercida, a, a, a, a dona Ana, Ana Maria, a senhora não falou ah, para mim como é que você fazia os doces? Ah, fazia doce de mamão, fazia, é, abóbora. Fazia doce de abóbora. Tinha, tinha é, um engenho um lá de casa que tinha coava. É, Coisa, cana, cana, buia cana? Buia cana. Ah. Quando o melado estava assim meio grosso, nós ia, pe, ia, pegava de um cardeirão assim, um cardeirão de esmaltado, pegávamos lá e ia lá, pegava o um cardeirão de trazia. Ele falava assim, não fica jogando muito para leva bem levinho para não. Derramar. Não, não para não. não um, um Empelotar. Empelotar. É. Aí ela empelotava, despejava na, na, na panela, ou relava, ralava o mamão, ou cortava de pedaço assim, e laranja. Doce de laranja, de cidra. De cidra. meu pai. Um dia meu pai fez o brigadeiro, eu ajudei ele a fazer, a Manuela fez tudo errado, deixou tudo cair, né Manu. Mas naquela época fazia era paçoca, menina. Só fez paçoca? Socar <risos> no pilão? E, e um dia da cobra, arroz. arroz no pilão? Direto, direto a parte da tarde é socar arroz. É socar arroz, é preparar. Arroz, socava café. Eu ponho o café numa peneirona assim, ponho em cima do. De lugar das galinhas dormindo, já puleiro. Punho. Esquentava bem. Bem quente, depois socava o café, banava bem banada, escuía. Canjiquinha. Canjiquinha. Canjicão. Uma vasinha de tinha que, ter, tinha que ter muita comida para sustentar o pessoal que trabalhava né? trabalhava com a senhora falou que a mãe da senhora gostava de roça é porque o trabalho de roça também é, ele é muito gratificante por causa da colheita né? porque quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os feijos e a cozinha não dá muito disso não né a cozinha não dá tanto de cabeça passava duas por uma no papai na na roça nossa... duas por uma explica é. isso aí para nós eu sei mas só para quem tá ouvindo pegava ah, eu duas paredes par... café assim Sim. né é. papai pegava uma e ia, ia capinando Mamãe mãe pegava duas duas é e chegava lá junto é isso aí. Sabia que a ó oh, nós vamos encerrar aqui e eu vou querer que o... Como que chama? Fernanda. Fernando. Luiz Fernando, manda um abração para todo mundo que está vendo aqui. Ó. A sua avó, fala da sua avó para nós. Ô, avó, hum, eu te amo muito. Aê, que coisa boa. Parabéns para a senhora. E foi uma alegria muito grande estar aqui. Eu vou sair aqui também porque, Ronaldo, eu vou tirar meu óculos aqui, partilhando desta... Ah, Família bonita da dona Ana Maria. Mas o que, que o senhor faz com isso aí? Não, vamos assistir isso aqui, ué. Hoje é feriado. Ana Maria não tem programa. A Ana Maria de Franca. Oh, São Tomás de Aquino vai aparecer lá. Na... A minha na... avó vai aparecer, né? <risos> Aê, <risos> Aê, aí, ó. Vai lá, ó. Se Deus quiser. Que Deus abençoe muito, viu? Amém. Ah, obrigado, Amém. Viu? Foi muito bom.